Olá galera, e aí tudo bem? Aqui é o Renan Ricardo e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Trabalhar em Casa Ganhando E neste vídeo eu vou te mostrar é, que existem várias estratégias para vender online Aqui é, te apresentarei 10 das que eu conheço Se você conhecer outras, quiser colocar nos comentários, será muito bem-vindo, beleza? É, mas antes eu peço aí que você possa se inscrever compartilhar com os seus amigos e lógico como você já vai gostar desse vídeo deixa o seu like tá bom muitos afiliados iniciantes é, reclamam que já fizeram de tudo e não conseguem vender alguns perguntam é, qual é o segredo outros ficam frustrados e vão embora é, mas será que eles fizeram de tudo mesmo? É, eu quero aqui vamos começar é, por alguns tópicos, tá bom? E eu vou te apresentar eles e é, vamos explanar sobre eles. Bom, é, o primeiro, será que ele fez um blog? Sim, é, para você fazendo um blog, é, embora que as pessoas não falem mais sobre blog mas eu tenho eu tenho um blog que me gera tráfego, me gera conversão é, e me gera vendas. É. Então é um é um blog, inclusive é um blog que é, eu tenho ele há muito tempo é, e ele continua lá firme, trazendo tráfego e trazendo é, conversão para os meus links de afiliado. Então será que ele fez um blog para começar? 2. Será que ele comprou um domínio é, e fez um plano de hospedagem na HostGator ou na Hostinger, por exemplo, e usou esse domínio para fazer a sua estrutura própria, é, para é, re, re, redirecionar os seus links de afiliado, para não tomar bloqueio, no próprio facebook ou no instagram né e ou então fazer um blog como eu disse no tópico anterior então é só essas coisas que você já tem que começar a pensar 3 será que ele comprou um domínio fez o plano de hospedagem e pensou em fazer um mini site por exemplo para para aquele produto que ele está é, é, falando, né, promovendo é, Será que ele teve essa ideia de fazer pelo menos um mini site Sobre aquele produto Será que ele teve a ideia é, De fazer um plano de meio marketing é, No Egoi, por exemplo Que você tem 5 mil, é, mil contatos no plano gratuito E você depois de 5 mil contatos Paga apenas 58 reais por mês Será que ele te, será que ele fez isso? 5 será que ele fez é, uma fanpage no Facebook e colocou lá conteúdos é, agregadores é, de valor? Ou então fez um grupo no Facebook também convidando as pessoas a entrarem e ver é, postagens agregando o mesmo valor? esse aqui talvez ele tenha feito 6. É, perfil no instagram né? então muito provavelmente ele fez algum perfil no instagram mas é, não um perfil de nicho né? então é, será que ele fez um perfil no instagram direcionado ao nicho que ele se propôs a trabalhar? outro tópico importantíssimo é o canal do youtube isso para quem quer trabalhar com marketing digital isso é, é primordial a pessoa já tem que saber que ela tem que fazer um canal no youtube e que tem que fazer vídeos para poder sobreviver e promover os seus produtos Esse tópico é o 8 é para pessoas que não querem trabalhar no orgânico então será que ele aprendeu a fazer anúncios no facebook ou no google e pois isso em prática e começou a fazer anúncios no facebook ou no google esse também é um tópico importantíssimo. Será que ele pesquisou nichos alternativos ou ficou somente no emagrecimento, é, ganhar dinheiro na internet ou então nichos de sexualidade? É, pes, é, a pesquisa de nichos alternativos é importantíssima. É, você tem que saber outros nichos além do, do emagrecimento é, ou marketing digital. Entendeu? E você tem que saber isso para é, sobreviver nesse mercado. Tópico 10. É, será que você fez, ou essa pessoa que reclamou, é, fez algum curso completo ou fez apenas aqueles cursinhos, é, minicursos? Será que ele aprendeu a usar ferramentas completas que ensinam realmente a fazer a coisa, a montar estrutura e tudo é, ou ficou só no, no nas é, procurando é, dicas dicas é, quebradas no, no YouTube ou no Facebook enfim que for então tudo isso conta e a e às vezes o afiliado inicia e ele não sabe muito bem ele acha que é só pegar o link lá no no no, no Facebook essa fixação pelo Facebook é incrível é, ir lá no grupo do Facebook e acha que isso vai vender E não vende, entendeu? Não vende e você só vai se desgastar e ficar nervoso Beleza? Então é isso aí, ó se você gostou desse vídeo é, Já deixa seu like, inscreva-se e compartilhe, tá bom? E eu quero aqui recomendar a você um curso completo Que é o Ranqueamento de Vídeos do Erivel O Pulo do Gato, que é o primeiro link na descrição e o segundo link da descrição é o Fórmula Negócio Online, que é o curso, é uma faculdade. Ali é uma faculdade completa realmente. Tá bom? Valeu, muito obrigado, um grande abraço e até mais.